Ah, quantas crianças a senhora formou durante os 35 anos que lecionou aqui em Boço? Não tenho nem ideia, porque foram muitas. Eu ficava sempre com turmas grandes, de 30, 35 alunos cada turma. No início, eu dava aula, no início, logo assim eu comecei, eu dava aula, por exemplo, aqui na José Bento, de manhã e à tarde, ganhando somente uma vez. À tarde eu trabalhava voluntária, né, como voluntária, eu trabalhava nos dois horários, mas um horário só que eu ganhava, eu era remunerada. E era na base de é, 30, 40 alunos, é, no caso 80, né, porque era de manhã e à tarde, eu trabalhei, assim, durante esse tempo todo, Muita, não tenho nem ideia, foram milhares de crianças. Oh, a senhora foi a primeira professora aqui? Primeira professora. Trabalhou eu. durante 35 anos com 35 anos em sala de aula. Primeira então a senhora. na né, professora do da Do Do Do, do, da, do, do, do, do depois né, de Quer dizer, a senhora então praticamente alfabetizou uma geração inteira? Uma geração inteira. Uma geração inteira. Até nós temos aqui um exemplo muito grande que é o Birim, esse Birim aqui da. da. da pesca. Da, da, da, da, da pesca, né? Ele, ele fala sempre, ele, diz, ele sempre fala, ele é uma pessoa que todo mundo diz que é, é meio ignorante, é isso, mas ele sempre fala assim: eu hoje. Sou o que sou, sei o que eu sei, graças a essa professora que está aí. sempre fala isso. Ele disse que eu era, eu, era, porque eu era muito severa, poder, porque eu tinha uma finalidade na minha vida: era realmente colocar pessoas sábias, que as pessoas fossem para frente. Então eu exigia muito dos meus alunos, eu exigia muito. Eu fui uma professora que pouco, pouco reprovei aluno. No máximo, na minha turma de 30 e poucos alunos, no máximo um ou dois alunos eram reprovados. Porque não queria o nada. Porque eu trazia alunos da escola à tarde, eu trabalhava sempre de manhã. E à tarde sempre eu trazia alunos para dar reforço escolar àqueles que tinham mais dificuldade. Sem cobrar nada naquela época, eu não comprava nada. Trazia meus alunos, falava com os pais, que estavam com dificuldade, naquilo, eles vinham aqui para casa e eu ajudava. Então dificilmente era eu reprovava aluno. Então, professora, me diga como é que era? A senhora pegou a educação antes da emancipação Antes bem antes bem, antes. e como é que ficou depois? É, depois que, que mesmo antes de Búzio ser emancipado, ele já começou, a, aí já, já vinha mais professora, né, na minha época, mais professora de Cabo Frio, de Niterói, de Campos, aí começou a vir mais professores. inclusive eu trabalhei com vários professores de Campos, do Rio, de Niterói, e melhorou um pouco. Mas no início, tanto que meus, eu tive que morar em Cabo Frio, eu aluguei minha casa, fui morar em Cabo Frio para dar meus filhos estudar, porque aqui no máximo tinha até, até a terceira série. Da quarta série para frente não tinha mais. E com a emancipação? Aí melhorou, aí veio até veio até a quinta série, aí veio já, já aumentou mais o estudo, começou também à noite, estuda para adulto, EJA, né? E melhorou um pouco, a emancipação melhorou. Ah, antes da situação já tinha melhorado um pouco, mas com a emancipação, Mirinho, que foi o nosso primeiro prefeito, um professor, ele, ele deu uma ênfase muito grande à educação aqui em Mouros, muito grande, tanto que hoje a maioria das pessoas que são formadas e que têm faculdade foi graças a ele porque ele, ele deu, ele deu, estava é, ônibus na, de graça para a gente ir, eu mesmo, eu fiz minha faculdade depois de 50 e poucos anos eu terminei minha faculdade, eu fiz faculdade de pedagogia, e depois eu fiz pós-graduação de serviço social, eu sou assistente social também. Parabéns, mas vem cá, não é graça ao menino, foi graça a senhora, porque não, ele foi seu aluno. Não, não, lógico, ele foi meu aluno, mas tô falando assim no sentido de ter dado uma força para a educação em busca ele deu uma força muito grande, né, ajudando as pessoas, dando subsídio para que as pessoas fizessem a faculdade, né? É, dava uma, tinha uma, uma, uma renda que a gente ganhava, naquela época, quando eu comecei, era 100 reais, ainda tinha um ônibus, depois que ele colocou para levar os alunos para Cabo Frio. Continua, né? continua, mas foi ele que começou. Ele aprendeu direitinho com a eu senhora. Aprendeu, aprendeu. Ele fala, ele tem mais de dizer que eu era muito brava. Aí um dia eu falei pra ele: é só eu fui tão brava que ajudei a formar um prefeito em Bozes. Ele ah, errou. A senhora autoriza a usar a sua entrevista na internet? Sim, pode, tranquila. Muito obrigado. Depois eu venho aqui conversar com a senhora há mais tempo e a gente vai gravar todas as histórias é, desses tem alunos. É, muita história. Imagino. Tem, história. <risos> tem histórias, histórias, histórias. É, fui uma pioneira aqui em Búzios e tenho muito prazer de falar isso, não digo com nada de um agradecimento, é, realmente eu tenho, eu tenho muito, sou muito feliz por ter sido uma professora de Búzios e ter ajudado as pessoas aqui, graças a Deus, meu povo, né, não só em Búzios, mas trabalhei também em Cabo Frio, bastante tempo, foram seis anos em Cabo Frio. Aí me diga, pois é, a senhora estava falando que o Mirim incentivou tudo isso, hoje Búzios tem o quê? 26 escolas, não é? É, 26 são 26, né? Não, não. São 26? Não, não, assim. Sim. Porém. A maior parte das escolas quem foi que fez? Foi Mirinho. Foi Mirim. É, o José Bonifácio fez aqui a José ben, a, no Comércio, foi José Bonifácio, foi a nossa escola de segundo segmento, né? É, e é, Toninho Branco fez a. a a Jonguelo, né? A João foi... E daí só, todas elas foram feitas por, por Mirim. Foram feitas por Onde todos os buzeanos podem estudar que tem escola Tem escola, tem escola. Tá precisando demais, porque cresceu o cresceu muito, né? Houve assim uma... Muita gente de fora aqui, muita gente que tá vindo morar aqui. E cresceu muito, aumentou muito, muito a nossa população devido a essa migração, né? Agora... É, temos bastante escola, sim, temos algumas creches, precisamos muito mais. Estão precisando de bastante escola. Esse prefeito que está aí, infelizmente, ele não construiu escola nenhuma. Não fez, é, parece que fez outras coisas. As escolas estão todas que o Mirinho e o Toninho deixou. Tinha que ter feito mais ou menos duas escolas ou mais, porque. É, tá precisando, tem muita criança ainda, as, as salas estão muito cheias, estão muito sobrecarregadas de alunos e com isso, às vezes falam de professor, o professor às vezes não, não tem como fazer milagre, né, porque é muita criança, muita criança, no meu tempo tinha bastante criança, mas a, a educação acho que era diferente, a gente tinha mais, mais liberdade, o professor tinha mais liberdade de trabalhar. Hoje o professor não, não, tem certas atitudes que o professor não pode tomar, às vezes ser mais severo, mais forte. Os alunos, porque tudo agora é conselho tutelar em cima, né? Não deixa. Okay, obrigado